A gente vai só, na pauta da reunião aqui, ó, até umas 10h20, falar sobre, sobre a nossa cultura, a melhoria da, da cultura artinética. Bom, ao longo dos anos, vocês sabem que eu tenho corrido atrás para ver o que, que a gente pode melhorar, né? E a cultura artinética, essa palavra cultura, que eu digo desenvolvimento de algo que todo mundo se engaje, né? Todo, todo mundo a vontade ali de aprender e ensinar, que é o nosso propósito que está no site: missão, visão, valores, né? Se a gente for lá no site, então deixa eu, deixa eu ver aqui se está gravando, tá. Então, se a gente for lá no site, dá um, dá um pulo lá no site da Artnet. Vamos lá na empresa. Entrou aí, João? Oi, entrou. É, lê lê, lê para nós aí a missão. Espera é, só um minutinho aqui. Da parte é, aqui empresa. Tá um pouco... Missão, visão e valores, é isso? É, só a missão, só temos a missão de executar nossos serviços com maior grau de qualidade e agilidade almejando superar as expectativas no atendimento aos nossos clientes beleza bom essa missão ela ah, ou seja tudo que a gente escreve numa organização ela na minha na minha visão ela pode dar uma melhorada uma lapidada uma lapidada né por isso que eu desenvolvi um nome cultura organizacional orgânica onde a gente tem esse sentimento de estar tá melhorando por causa da do jeito de lidar com a informática, o jeito de lidar com o mercado, que o mercado agora também está passando por uma tendência, né, tendência em desenvolver e gastar valores mais na mídia digital, que nós já estamos no digital desde o começo. Humberto, dá uma lidinha na Oi. visão, aí. Visão. Temos a visão de permanecermos atentos aos novos meios de execução de arte que envolvem nosso serviço, buscando sempre a excelência. Exato. Eu vou dar uma lidinha agora nos valores. Acreditamos no potencial de cada colaborador com trocas de experiência em nosso constante aprendizado com mais diversos modos criativos da nossa arte, podendo assim extrair o que há de melhor na arte contemporânea. Então vou dar uma resumida aqui. Ó, missão continuar, lógico, continuar mesmo, né? Executar nosso serviço com melhor qualidade possível, agilidade que aí é treino, e, e essa parte, almejando superar as expectativas, é, relembrando, como nós somos muito técnicos, né então, se o cliente pediu 10 retoques, se a gente encontrou mais dois ou três, poderá ser feito. né Eu acho que quando a gente surpreende o cliente atendendo um pouco mais, ele volta, ele vê, ele vê que tem um parceiro bom ali, que o cara está dando o seu melhor. Então, nessa parte da frase, almejando superar as expectativas no atendimento é o que eu sempre procurei fazer, né entregar um pouco até mais do que foi combinado. Visão, é, permanecer atentos, aí a gente tem que estudar, né cara? tem que estudar meios de, de fazer o trabalho, tutoriais, seja no 3D, seja no Photoshop, seja no 2D, seja no vetor criar brush, criar meios, estudar os layers ali, a versão nova do Photoshop, a versão nova do 3D. Então, a gente, nós que somos técnicos, não podemos parar nunca de estudar. Cara. Tem que estudar na internet e estudar com o próprio programa, fuçar, criar, misturar ferramenta. né? Então, com isso que a gente acaba entregando o nosso melhor, né? essa curiosidade de saber como funciona a ferramenta de trabalho. E valores, está é, na troca né, de experiência entre os usuários, do, os trabalhadores da Artnet. Um, sempre que um tiver dúvida, pergunta, oh, não sei, será que eu vou para a rede perguntar ou já pergunto para o meu amigo que está mais online, está mais perto, já dividi trabalho com ele. Então, a, a, em valores, eu acredito muito que a gente tem que estar tá sempre unido para poder é, fazer a melhor entrega. Né? Então, continua nisso. Né? Esses valores, missão e visão... Vamos continuar. O que eu gostaria de falar com vocês, que esses detalhes, né, segundo o e-mail lá, se vocês forem lá, cultura organizacional integrada é isso, a gente ter, mesmo não estando no mesmo teto, como a maioria dos anos, aí de 15 anos, eu tive sempre pessoas do lado, não só Humberto, João, entre mais uns 15 que passaram por mim, ou até mais. Então, agora, esse ano, eu estou administrando a empresa de longe. Então, esse administrar de longe é um pouco diferenciado, né, um pouco... É um desafio para mim ter o pessoal que sabe fazer uma boa entrega, uma boa comunicação entre vocês, para tá, tá, estar atendendo o mercado. Né? Então, toda empresa, vejo que tem que ser isso. Tem que ter uma visão de união e melhor entrega. Só basta fazer a comunicação e a melhor trabalho daquilo que a gente estudou. Tá? Então, era só para fortalecer a nossa, a nossa cultura, vamos dizer, assim, cultura Artinete, apenas né? o nome já diz, Artnet, Artistas na Rede. Então eu criei esse nome já quando conheci a internet, eu falei pô, eu não vou criar estúdio Biscola, estúdio Marcelo, vamos pôr Artnet, né, e Artnet vai juntar as pessoas para crescer. Então desde o começo, como eu estudo administração, eu penso na empresa crescer. E agora tá, parece que tá começando o mercado a crescer, tá? ou seja, tá um ano difícil para todo mundo, né, para mim, pra Artnet já tá difícil há uns três anos ou quatro. Então desde 2005, quando eu saí do Pão de Açúcar, foi um um crescimento contínuo depois de 2008 que veio a crise mundial estabilizou 2013 12 começou a cair um pouco veio caindo e eu fui conforme dançando no ritmo de faturamento mantendo ou não mantendo né até pagando o salário ou não pagando salário não pagando salário seria pagar o, o Freela, né o job que é o que a gente está fazendo agora então é uma adaptação também para as regras né regras e termos para trabalhar aqui que a gente pode realmente ouvir vocês né, que estão participando, depois eu vou abrir canal de discussão, discussão não, de a, a, canal para a gente estar tá vendo o que, que a gente pode melhorar, seja no orçamento, seja na hora de fazer, seja na hora de cobrar, é, seja na hora de treinar um ao outro, eu acho que eu, eu abro para vocês esse canal de, de poder é, a gente ter essa cultura orgânica, né? então a cultura orgânica ela tem que ir adaptando conforme todo mundo vai crescendo mais aqui, mais ali, de repente os valores, não estou mais contente aqui, eu não quero mais trabalhar com você, ou com você, ou com você, ou com mais ninguém, vou trabalhar empregado em outro lugar. Cara, é normal, cada um tem que seguir aquilo que move, que é o prazer de trabalhar. Aí você vai se conectar e fazer com alguém, né? Beleza? Vocês concordam, hein? Tá tudo em ordem? Querem comentar alguma coisa? Beleza. Não, tá beleza. beleza, tá tudo, tá tudo, é, tudo beleza. É, tá. sempre aquilo que eu venho pregando, né, que a gente... No, no sentimento de, de união, de, de atenção um com o outro, a gente vai vai sempre melhorando o nosso trabalho. É, eu gostaria de falar tá com vocês também sobre divisão de valores. né Valores aí é grana mesmo. Uhum. eu Acho que vocês têm percebido que o que eu tenho cobrado, eu tenho feito... Que eu tenho cobrado, eu tenho feito 50%. Né? Então eu encaro os frilas os o pessoal que participa, é, como sócio. Né? Então eu tenho esse sentimento meio de sócio. Antigamente eu não parava muito para pensar nisso, então entrava dinheiro, entrava dinheiro, eu investia em máquina, investia aqui, investia ali, eu fazia curso. Então hoje em dia eu até mostro orçamento, se vocês precisarem, qualquer trabalho. É, então, se o seu trabalho entrou através de mim através da Artnet, né, daqueles clientes que a gente já tem há longos dos anos, ou eu venho conquistando, aí eu vou pôr alguém para fazer. Se for só um, aí eu faço aquele cálculo, abato o imposto e divido com o cara, 50%. Então, eu acho que é um cálculo justo. Né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês também, o que vocês acham disso. A mesma coisa para o João, que já teve trabalho, cliente, que ele correu atrás e a gente negocia ali. Então, negociar é assim... O, o, o, entrou o job. Tá, veio da onde o job? Veio um cliente novo, mas quem foi atrás do cliente? Ah, então esse que trouxe o cliente. Na minha visão ele tem que ganhar mais. Tá, então ele vai ganhar mais porque ele trouxe o cliente, beleza. Agora vamos dividir o trabalho ou ele vai fazer tudo sozinho? Não, ele vai fazer sozinho, tá? Então ele faz lá ah, ganha 100% ou não, o problema é dele. Mas se ele trazer para a equipe, porque eu pego o trabalho hoje, estou saindo da produção, né? Então a minha intenção é ficar nas vendas, correr atrás de projeto. Como eu falei para vocês, a Artnet esse ano está tá aumentando o leque de serviço. Então, a gente vai ofertar a Motion, vou dar uma melhorada no site, vai ter a área educacional que eu vou estar tá dando palestra, estou finalizando agora para dar o meu infoproduto, que é o Photoshop Expert, lançar um produto educacional. E vou ter também parceria com outras empresas na área de prototipagem, na área de lançamento de produtos. Né? Então, como eu venho estudando marketing digital já há uns dois, três anos, eu entendi como é. É, agora começamos a aplicar também, então não é fácil, tem um outro lado conceitual, o saber e o aplicar, né, que leva um certo tempo para a gente dominar isso, mas como a gente, eu, eu fui estudar fundo comunicação, então ficou fácil fazer a venda, mas eu não gostaria de vender algo que não entregasse, né, gente, então tem que ir devagar com as coisas também, senão queima o filme, né. Então, mediante essa melhoria aí que a gente está fazendo na internet, vai surgindo novos meios de a gente se comunicar, de fazer, de aceitar. Então, voltando para os valores, é, eu penso dessa forma. Alguém tem sugestão, quer comentar sobre essa visão que eu tenho de quem, quem traz o trabalho, se vai dividir, ganha mais mesmo. De repente, no final a gente reavalia, olha, eu trouxe o trabalho, eu pensei que o cara ia fazer, não fez, então eu ia pagar 200 reais, é melhor pagar 150. Não, mas o cara fez mais do que previsto, então vamos pagar 350 para ele. Então acho que é usar o bom senso aí. Alguém tem alguma sugestão? Quer comentar alguma coisa? João ou Humberto? Eu acho que é isso mesmo. É bom senso, né? É que nem já ocorreu o trabalho é? Que, é, né, que, eu, né, que eu trouxe lá e, e, e você chegou e falou, ó, oh, João, e aí? Eu falei, meu toca o barco aí, porque não, não, não, isso aí eu não consigo fazer, e aí, né, ficou do, da forma do bom senso, falou, João, então eu fiquei, e ficou com você e tal, porque é importante, acho que é manter o leque de cliente, né, então, quanto mais clientes, de repente o cliente pode ter passado um trabalho que eu não posso ajudar, mas o Humberto pode, e o Humberto uhum. você ganha ou eu não, mas a, depois ele pode passar um trabalho que nós três ganhem. Não, eu acho que pensar. viu, João, eu acho que ah, o, hum. o cara que trouxe o trabalho, se ele não for fazer, ele tem que ganhar um pouco, cara. Nem se for uns 20%, o cliente é dele. Eu tenho essa visão, que eu acho que ah. a gente vai melhorando, entendeu? Que nem você, ah, tem sim. lá a 808, que é uma agência que a gente atende. Daqui a pouco o Humberto corre atrás lá de um fotógrafo, ou uma agência, ou que nem ele comentou agora da Nike, que de repente ele vai tentar abrir portas lá, que tem um cara lá que ele conhece, que é lá do Pão. De repente entra o trabalho e ele tá com outro trabalho que não pode parar, ou ele vai parar, não sei. De repente a gente divide entre a equipe, mas os 20% ele tem que ganhar. Ele tem que, tem que valer aquele trabalho e aquele esforço da conquista do cliente. Vocês ah, vão... sim. Não, é? isso sim, concordo. Não, é. tudo bem. Eu acho que é por aí. Ou, ou seja, e a gente vai adaptando também isso. Que nem agora, teve o trabalho do Indiamo, né? Que foi feito, o Humberto finalizou. Eu dei mais uma olhada ontem, tinha pouquinha coisa para arrumar no tomate. Eu já passei para aprovar, agora o cara pediu o PSD. Então, assim, deu tudo certo, redondo, no prazo. Esse trabalho mesmo, o Paulo fechou um pau e 400. Então, o que, que eu faço aqui? Ó, um pau e quatrocentos. A conta é bem simples, cara. A conta de, de padeiro. Um pau e 400. Eu tenho lá 12% de imposto. Então, sobrou 1,232. Um 232. Dois, divide. 616. Vamos arredondar, vai para 600. Então, vai 600 para a Artinet e 600 para vocês. Aí eu gostaria de, dessa divisão, quem fez, ficaria entre vocês. Aí você conversa, o Humberto conversa com o Tarso, o Tarso conversa com o João, o João conversa com os dois, faz uma reuniãozinha entre vocês, ó, Marcelo, resolvemos que de R$600,00 a gente vai ter 200 para um, 200 para outro, 20 outro, ou um, um, outro, ou para um, R$100,00 para outro, R$400,00 para outro, entenderam? 100 um. uhum. Mas acho que, que vocês acho que, fizeram, que vocês fizeram, vocês que tem que estar unidos nisso que assim, é entrar, um acordo, é entrar em acordo entre vocês. Uhum. Entendeu? Não, não gostaria de eu ficar medindo. a ah, um trabalhou 10 horas, o outro trabalhou meia hora, o outro teve que refazer, o outro não fez. Meu, é união, cara. Mas a união uhum. também na hora de vocês dividir o um valor. Tudo bem? Não, cara, aí eu já não sei, né, Marcelo? Uhum. Porque é. sei lá, eu, eu não tenho experiência em relação a isso, cara. A chegar não. de valores, né? Então, mas por isso que eu é. falo. Se você pega um job ali, você vai sentir o tempo você vai se valorizar e vai se comunicar é uma forma que eu pensei de vocês saberem o tempo de vocês quanto custa para até mesmo cobrar um frila lá fora se for atender fora ou pegar um trabalho que vocês vão fazer vocês mesmos eu acho que é uma forma de vocês trabalharem não só o sentimento do fazer que é legal um ensinar o outro, mas o sentimento de valorizar o trabalho e o tempo de vocês gastam numa máquina e se tiver que eu ajudar alguma coisa hum. com umas dicas, poderia ajudar mas eu não gostaria que eu ficasse definindo, ah, eu conheço que o João trabalha lá comigo, já parceiro, Humberto também, o outro também. Meu, é, tem o um bom senso, cara, eu acho que é uma forma de todos evoluírem junto até mesmo no valor, vocês não acham? Ou não? Assim, é, assim, é, que nem até você, quando você comentou, eu acho que nesse, nesses casos assim, por exemplo, é, ah, por exemplo, ó, deu 600 reais para os frilas e, por exemplo, 600 reais para a Artnet, aí 600 reais. Ver como vídeo, eu acho que uh, é a forma, mas quanto é seria pegar? Por exemplo, é Putz, tá falhando. Eu vou ligar de novo para vocês. Espera aí. Tá. Oi Oi Oi Oi, tá A aí? É? Tá Oi. aí? Tô. Tá Deixa eu ver, parece que o... que tá citando? Parece que o... Deixa eu ver se ele vai estar tá aqui online Parece que o Calvin tá online Vou tentar chamar de novo o... O... O... O, o Tarso Vamos ver Bom, vamos lá, continua a conversa. Aí vocês atenderem e depois eu explico, dou uma resumidinha. Humberto, certo. repete aí que começou a falhar, cara. Certo. Ah, não, eu queria. Eu estava falando da divisão de valores aqui, hein? Aham. Uhum. Pode falar. Eu, a gente, né? eu acho que o bacana é, é por exemplo, a gente, se a gente tem um valor X de assim, mil reais para 10 imagens. Então seria dividir esse valor por, ima por imagem, eu acho que seria bacana, até para as pessoas poderem. também a saber, que, é, por mais que a gente tenha 20 dias de prazo para fazer, se a gente terminar em dois dias, é muito melhor para a empresa e, e para a gente mesmo, para tem questão de, de grana, né que a gente vai poder dar um valor maior ao nosso tempo de trabalho. é por, Então, nesse trabalho Porque do Endiamo, do, do só para comentar, que ele não é imagem individual, ele teve o trabalho individual e teve a fusão. Então, quando eu divido também, né? normalmente, assim, então eu já fiz uns trabalhos que teve que dividir, então eu penso assim, pô, por, por tempo, então, cada uhum. imagem, vai, vou chutar, eu vou pagar 80, tá? 80 reais para recortar e tratar. E depois, mais de 200 e pouco para quem fez a fusão. É ter um bom senso, cara. Então, a gente sabe que recortar e tratar é um tempo. Na hora que vai fazer a fusão, é, vamos supor, para esse trabalho aí, recortar e tratar os elementos ali, um demora mais, outro demora menos, então fica naquela balança também, né? Também sabe que uma, recortar um alface demora mais do que recortar uma é. caixa de sabão em pó. Então fica na, é. naquela, não dá para ser muito certinho no tempo. Mas tem que ter o um bom senso. Vamos supor que ali, vai, R$80 por imagem. estou chutando, não estou nem calculando para ver se dá R$600. E depois eu, eu gastou meia hora cada imagem. Pô, o cara que vai fazer a fusão, ele vai gastar meia hora, ou um pouco mais, ou duas horas, não sei. Aí, aí que tá, vocês conversarem, porque eu sei o tempo que eu faço cada imagem e cada fusão. Agora eu sei mais ou menos o tempo de cada um. Agora eu não quero ficar eu ficar imaginando que o João gastou 10 minutos, ou o João gastou meia hora, ou o Humberto gastou 3 três, três horas. Cada um acho que seria... Eu estou querendo não ficar é, pensando no tempo de vocês, e vocês combinar isso entre vocês, quando for fusão ou quando for imagem separada. É um beleza. Você não acha, João? Pode ser assim? Olha, Marcelo, eu não, não sei, cara. Aí eu acho que vai ter que ser na questão da gente catar e conversar, né? Exato. É, entre Você, a gente e é tudo. vocês. Porque, assim, é, é, talvez eu e o Humberto a gente consiga se assim, entender e tudo. Não, mas, e... assim, é, é, a, a questão aí, assim, é, é, é ver os outros, né? De repente... Exato. Então, esse, é a questão esse... de, dos outros não acharem, por exemplo... Então, eu esse um é o meu de... desafio, entendeu? Esse é o meu desafio, fazer com que as coisas andem... E vocês trabalham independente se vai pensar no dinheiro ou não. Porque eu penso no dinheiro na hora de orçar. Na hora então. de fazer, eu dou o meu melhor. Então. E aí tem que estar tá bom para todo mundo. Se não está bom, está dando treta, está dando briga. Onde já se viu? Aquele se incomodou. Não, eu quero ganhar muito mais. Meu, é só falar. Pronto. Então. Não está contente, fala. Uhum. Assim. Né? Então, eu estou gravando essa reunião. Vou passar depois para os outros. Eu vou ter esse canal aberto para vocês comentarem. Né? Então, é por aí. Então, eu gostaria de falar disso, dessa nossa cultura de total conexão e comunicação entre nós. Porque eu vejo como é que está começando a aquecer. Então, tendo sobrando dinheiro, eu vou voltar a investir em equipamento, vou voltar a investir, num, talvez, num um aplicativo de CRM para a gente controlar trabalhos e processos online. É, vou investir em... Em treinamento para vocês, então esses, esse valor que vai sobrando para a Artnet, eu, eu pretendo investir na equipe também, investir numa é. confraternização de final de ano, sabe? Então não, é não, isso, cara. A, não a não intenção vale. é manter vocês unidos, que unidos conseguiríamos atender o mercado, tá? Beleza, hum. então, tranquilo. Tá. Então, sobre os jobs em andamento, só para a gente falar, deixa eu cancelar aqui a gravação, dessa essa parte aqui.